Dirigir aos internautas de um modo geral para que, através do e-democracia, que é uma plataforma aqui da Câmara dos Deputados, através do Wikilegs, vocês possam acessar um projeto do qual eu sou relator, projeto 6902, que trata da, do empréstimo consignado em folha de servidores públicos federais, estaduais e municipais. E que além do empréstimo em si, este projeto autoriza outros tipos de financiamento, que poderão ser descontados também no salário dos servidores, caso haja um contrato. O E-Democracia, via o ICLEGIS, que é por onde você acessa o E-Democracia, você pode dar sua contribuição, me ajudar como relator a melhorar o projeto, sugerir, parágrafos sugerir, Emendas, sugerir enfim um aperfeiçoamento do projeto É para isso que estamos aqui na Câmara dos Deputados Para junto com a população, legislar, legislarmos E a contribuição popular, prevista na Constituição É um dos meios democráticos de tornar a Câmara dos Deputados mais próxima do povo Muito obrigado e conto com a sua participação